Possivelmente agora é uma boa hora pra investir em skins de CSGO. Pensando que a gente vai ter em abril um Major. Sempre perto de um Major. Os preços de skins sobem muito. É claro que eu tô um pouco preocupado, porque antes desse Major, possivelmente a gente vai ter novas caixas. Talvez operação. Enfim, novas skins no CS podem fazer com que o preço de skins antigas caia momentaneamente. Mas quando a gente fala, tipo assim, de facas mais caras ou skins high tier, esses itens nunca caem, mesmo quando rola aí atualização, caixa nova, itens novos, Summer Sale, Steam, qualquer coisa assim. Então quem tem esse tipo de itens. No seu inventário, meio que tá sempre protegido E esses itens estão sempre valorizando demais mano Desde o início do CSGO Portanto eu pensei em fazer algo nesse vídeo aqui Que ao mesmo tempo vai ser uma jogada arriscada E um investimento pro futuro Se der certo, pois bem, a última vez que eu gravei Vídeo aqui no Keydrop, eu abri 20 vezes Uma caixa e deu muito bom, e eu deixei duas Faquinhas guardadas aqui, pensando em fazer Algo com essas facas, eu até fiquei com vontade De retirar elas pro inventário e tal Mas como nenhuma custa mais do que mil dólares Eu pensei, por que, que eu não tenho que transformar em uma faca Um pouquinho mais cara, tipo dois mil, quase dois mil 2.500 dólares, que é uma faca mais desejada, né? Vamos falar bem a real. E olhando aqui rapidamente, as facas mais legais que a gente encontra, mano, são a M9 Lore, que é uma faca muito linda, né, mano? Não vou mentir que é uma das facas mais bonitas aí do CSGO. Temos a Butterfly Fade, também outra faca fantástica, mano, pra segurar pra longo prazo aí, é muito top, porque a Butterfly é a faca favorita de todo o player do CSGO. Tem que a Caramba de Lore, outra faca insana, mano, essa faca aqui é diferenciada. Temos ainda, só que dessa vez em Minimal Wear, uma Butterfly Kingston web? Só que New seria muito Cara pra estar aqui no site E tem aqui uma que eu já ficaria muito feliz de pegar pro meu inventário Que é a caramba de fade, mano Essa daqui sempre foi, tipo assim, uma faca clássica Do CSGO, usando essas duas facas Que eu tenho aqui, tá, selecionei elas Se eu quisesse tentar a M9 Lore, mano, é 50% de chance Já seria legal, já seria interessante Mas antes de qualquer coisa, eu vou abrir mais uma caixa Eu quero ter pelo menos três facas, então eu vou abrir Mais uma caixa, mas eu vou abrir a caixa Lore, uma caixa top, vai Tomara que drop uma coisa muito boa pra já ajudar no upgrade Velho, vem, veio uma nomad de, hard, né, de De 300 dólares, tá bom Perdi um pouquinho abrindo a caixa Mas a gente tem três facas iradas E dá pra tentar dois upgrades com aproximadamente 1000 dólares O mais simples, que tá mais na cara aqui, ó Já tá até sendo sugerida É a Caramba de Fade Então eu acho que a gente tenta dois upgrades pra ela Se não der certo de primeira, provavelmente eu vou colocar um pouquinho pra tentar 50 ou 51%, mas vamos lá dói para pra dar certo Bora! Upgrade pra Caramba de Fade 44% de chance Vai dar bom da moleque me segura que eu tô muito bom nesse site. Cê tá doido, velho. E ficamos com a M9 Gema Doppler ainda, mano. Foi melhor fazer isso, porque se eu tivesse arriscado duas facas não tão tops assim e tal, né? Eu ia duas duas e eu já não sei nem o que eu tô falando. Ó, eu ainda não sei o que fazer com essa M9 Gema Doppler mas a caramba de fade. Eu já sei o que eu vou fazer, meu brother. E acontece que eu já tinha uma caramba de fade antes de fazer esse vídeo. E eu pensei pô, por que que eu não tento pegar duas no meu tempo no meu inventário Eu não sei se eu peço a M9 Pra dar uma checada na fade dela Mas a Karambit já veio A gente vai dar uma olhada no fade dela Deixa eu aceitar aqui já pro meu inventário Que beleza, mano Tá aqui, galera Karambit lindona, mano Fade bom Eu não sei dizer só de olhar Que eu não sou mais tão expert em fades assim E esse site vai me dar a porcentagem de fade Então, bom, 81% padrão, né? São as facas mais comuns do mercado mesmo A Gama Doppler Eu acho que muitos vão ficar curiosos Pra saber... Qual que é a phase e tal, né, mano Mas provavelmente vai ser a phase mais padrão Eu vou pedir pra coletar aqui só pra mostrar pra vocês Ó, muito insana a faca, mano Não é à toa que muita gente Ama caramba de fade, né É a fade mais famosa, com certeza E tô satisfeito, mano Fizemos uma faca de 10 mil reais E agora tá guardadinha aqui no meu inventário Provavelmente vou deixar ela um tempo aqui Pra valorizar A outra Gama Doppler, essa M9 Eu acho que ela não é uma phase muito boa É uma faca phase 1, então não tem overpassing Pay, é a mais comum. Às vezes, se você pega uma Gama Doppler ou uma Doppler e vem Phase 2 ou Phase 4, é muito bom, porque vale um pouco mais do que o normal, né? Mas, galera, tô felizão, mano. Caramba de fade adquirida aí com sucesso, né, mano? E o melhor, não tive que pagar 2 mil dólares por ela, né? Conseguimos aí num investimento arriscado, digamos assim, né? Mas agora eu vou deixar ela valorizar num que é um investimento mais safe, com certeza, com menos risco, né? Então, tamo junto, não esquece de deixar o like, se passar no Keydrop e acabar depositando, antes de depositar, não esquece do código tudo pra para você garantir o seu bônus de depósito. E tamo junto, até semana na próxima, galera. Um abraço, falou.